Tô explicando o que é Covid Com porque apareceu assim pra todo mundo, todo mundo ficou. Uh. Olá todo mundo, eu sou a Isa e sejam bem-vindos a um vídeo relâmpago só para explicar o que é a COVID Com. Tudo bom? Se você joga COVID e você é uma pessoa ativa no COVID, você com certeza recebeu esta mensagem. Ingresso cobiçado. Você acha que conhece COVID? Mostre para a gente em pessoa na COVIDCon 2019. Este evento anual traz os melhores aspectos do COVID Fashion para a realidade, incluindo desafios de estilo, uma visão dos bastidores da equipe do COVID e uma chance de ter contato pessoal com nossa nosso comunidade. Então, junte-se a nós... Ah, tem pelo do meu cachorro. Então, junte-se a nós em Chicago neste mês de junho e participe de um evento fantástico. Uma quantidade de ingressos limitada para a experiência a única será disponibilizada para ver no dia 14 de março às 9. Amanhã vou botar um print aqui porque amanhã eu vou estar editando esse vídeo, entendeu? Hoje é dia 13 e amanhã é dia 14, então assim, vou estar editando, né, porque quinta-feira é meu dia livre, já expliquei isso pra vocês. Você não vai querer perder essa, então clique para se inscrever e ficar por dentro. Aí eu fiquei assim, oi, covid com. Pra quem conhece, existe a Comic Con... Como que com basicamente é um grande evento geek Que vão pessoas muito famosas Já foi gente do Supernatural E eu não lembro mais quem Ah, menina lá de Stranger Things, eu acho Então a Kovit, como a gente consegue pensar assim Nossa, é um evento muito grande, né Que traz pessoas famosas do COVID E os desenvolvedores do jogo Mas não tem tanta gente assim, né Na verdade a gente sabe que tem Mas tá todo mundo assim no Globo, então eu fiquei, ué, quero saber mais, aí apareceu esse site, ai gente, por favor, você faz um treco, manda pra todo mundo que joga esse jogo e me aparece esse site horroroso com essa, com essa imagem esticada e não me venha com a desculpa de que, ai, é pro computador esse site, porque o Covid é um jogo de celular, então assim, o evento vai acontecer no dia 3 de junho, dia 15. Tem imagens de Chicago aqui. Eles só ficam falando assim: ah, não sei o que é Covid Fashion, estilo criatividade e comunidade. Eu fiquei, tá, gente, alguém me explica. Tem um contador aqui, 91 dias, vai demorar. Então, o que eu descobri lendo sobre a CovidCon, pra explicar pra vocês? Primeira coisa: o primeiro evento da CovidCon aconteceu ano passado. Aí ah, tem um vídeo aqui. Aí eu falei. Não... Nossa, deixa eu clicar nesse vídeo. Eu não vou ver o vídeo junto com vocês, gente, porque eu já falei pra vocês que o meu celular não grava o som. Aí, mas tá, eu comecei a ver e. Pause. Pause. Vamos mostrar o que que é isso, né? Se vocês querem ver o vídeo com som, é tudo em inglês. Link na descrição. Mas eu vou, assim, mostrar, vou ir pausando e explicando pra vocês. Primeiramente, é um quarto de hotel. Como vocês podem ver. É uma sala de hotel bem grande, com 2018. Aí vamos lá. Começa a entrar pessoas, pessoas e pessoas. Aí você fica pensando assim... A gente sabe que não são só pessoas de 15 a 21 anos que jogam Covid. A gente sabe que tem pessoas... Gente, tem pessoas assim, casas, ai, 40 pra cima. O que eu eu acho muito legal, né? Porque, sei lá, minha mãe só joga King Crush, tá? jogar jogasse COVID, a gente poderia, se assim, emprestar roupas, entendeu? Péssima comparação, gente, sério. Se você me assiste em mais de 40 anos, não se atinja, tá? Não sei do que eu estou falando. Mas, enfim, tudo bem, eu achei isso super legal, até porque é uma grande parte da comunidade, como mostra aqui, né? Você tem um monte de mulher com, entre os 30... 40 anos, então significa que a comunidade é grande, né, pessoas mais velhas, até pessoas mais novas, 25, eu chuto, né, e tá, eles fazem estilos, parecem umas coisas em grupo, a mulher fica falando lá, mas assim, gente, o que eu achei... Hum muito estranho é que as únicas pessoas que foram chamadas ou compraram o convite para isso são pessoas mais velhas eu acho que como é o primeiro as pessoas foram chamadas né mas assim gente eu jogo eu tenho 17 anos eu conheço muitas pessoas que jogam então são mais novas que eu, eu conheço muitas pessoas que jogam então na mesma faixa etária que eu e não tem ninguém dos 15 aos 21 Ali, vocês conseguem entender? É que eu não, tô, eu não entendi na hora que eu Falei, gente, como assim? O COVID não é direcionado pra mim? Não é direcionado pra você? É direcionado pra quem? Pensando assim, tá, talvez eles só deixem ir maiores de 18 ou maiores de 21, que é o caso, né? Ou essas pessoas foram chamadas. Ou essas pessoas são... Olha só, gente, muita bebida, entendeu? Assim, coisa chique. Então por isso que eu acho que são maiores de idade. Mas até aí tudo bem. Só que não, eu não tô encontrando pessoas que são... Maiores de idade, mas acabaram de ser maiores de idade, sabe? Olha só, tem tipo um spa que acontece, cabelo arrumado, maquiagem, tudo isso pra uma festa que tem depois. Eu cheguei à conclusão, talvez essas sejam as únicas pessoas que tiveram dinheiro pra ir nesse negócio. Amanhã a gente vai ver o preço, que no caso é hoje, e veja o preço do negócio aqui, tá? Se eu tivesse dinheiro, eu ia por vocês, tá? Eu ia. Se o YouTube tivesse deixado monetizar meus vídeos, eu não ia ter dinheiro pra ir. Mas se eu tivesse, eu iria. Eu iria lá pra Chicago Ia lá na CovidCon Ia ficar, oi gente, tudo bom? Eles não pesquisam quem fala sobre isso Porque eu acho que iria fazer muito sucesso Se eu fosse, se eu falasse Porque, gente, vocês sabem como eu reclamo E ali tem uma parte que eles explicam Que você precisa Eu não sei se eu li ou se eu ouvi alguém falando Que você vai lá e conversa com os desenvolvedores E fala, olha, isso aqui não tá legal Olha, você tem que melhorar nisso Olha, não tá bom isso daqui Olha, isso aqui tá muito legal Eu seria uma pessoa ótima Pra ir lá reclamar. Então eu queria muito ir, infelizmente eu não posso, até peço desculpas assim, gente, tô pobre, não posso ir. Basicamente é isso que é a Covidcom, é um evento de um lugar fechado, não é um eventão assim, é um eventinho, uma festinha que tem a festa privada, tem os, o dia inteiro de eventos, Tem dois, são dois dias, né, com, tem uma programação no site, se vocês quiserem ver, vocês também receberam a notificação. Eu achei que fosse assim, um eventão Cheio de coisa, mas também Da onda, né? Isso me fez pensar que a equipe do Covet é Maior, o que me deixa um pouco mais brava com esse jogo Porque se a equipe é maior Tem muita coisa que eles podem fazer Gente, eu recebi, eu ia falar isso em outro vídeo, tá? Eu ia, eu ia reclamar disso em outro vídeo Eu vou fazer a parte 2 do vídeo reclamando Eu ia fazer a segunda parte, começando já com isso assim, Mas gente, ontem um, um dia que aconteceu um problemaço lá Eu nem lembro direito o que era Foi um desafio do Rally Quando é desafio do Rally, gente, eu fico tão brava Ele ficou assim, não, você não vai estragar meu Rally Ah, eu lembrei, foi que eu não recebi o valor de algumas peças que eu ganhei na bolsa. Aí eu mandei assim: Oi, não é tudo em inglês, como eu já falei pra vocês. Você quer mandar um negócio que eles vão conseguir te responder? Manda em inglês. Senão, olha. Então eu fui lá, escrevi em inglês: Olha, não recebi minha peça, a gente eu, deu duro pelo rali, né? Daquele jeito fofo que eu sou com eles. E veio uma mensagem pra mim, automática, assim: Olá, Coveter, nós não trabalhamos fim de semana. Eu não jogo fim de semana, não? Gente, a parte da semana que as pessoas mais jogam é no fim de semana, né? Mas enfim, um parênteses aqui, porque eu fiquei muito oi quando eu recebi essa mensagem. Mas então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Era pra esse vídeo ter um pouquinho menor, mas a gente se, assim, ficou bem louco falando sobre a Con, né? Um ano a gente vai, tá? Eu prometo. Não vou prometer nada. obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever E de compartilhar esse vídeo com essa casa de moda E com aquelas suas amigas ou amigos Que não entenderam o que é a CovidCon Tchau